Nopa! Então, o que você acha do YouTube? Acha que é uma plataforma toda bonitinha, cuidadosa e perfeita pra ver seus vídeos? Pois se pensar assim, talvez esteja cego da realidade. Oh, meu Deus! E agora? Eu estou cego! O que eu faço, Geoase? Relaxa, meu amigo. Eu sou oftalmologista aqui no YouTube e vou abrir seus olhos com um videozinho. Geoase, o procedimento é demorado? Não, cara. Relaxa. Só senta aí ou deita se estiver deitado. Porque a única coisa que você vai precisar fazer é prestar atenção no vídeo. Bora lá? que apareça e diga, atura ou surta, Jolas, você não quer lidar com o YouTube? Então, vê se mede as suas palavras, viu? Pega uma régua e escreve todos os xingamentos que você tem contra mim e mede o tamanho. Mas parando de enrolar, deixa eu dar o contexto pelo qual eu tô a gravar esse vídeo aqui. Outro dia, tava em cá com meu amigo tio Rick só pra esperar o Toshi terminar de consertar a pia da cozinha que explodiu. E sobre o que estávamos discutindo? Sobre o YouTube e seu bote de engraçado que só derruba canais que demoraram 10 anos pra crescer, que é o caso do nosso querido Vinícius 13, que tomou dois strikes por um grande foi nada e se tomar um terceiro, meu bem, 10 anos de canal e de casa automática vão tudo jogar no Vasco. Ah, mas o YouTube se importa tanto com nossos criadores de conteúdo que sempre que eu abro o YouTube Studio tem uma pesquisa lá esperando pra ser respondida. Perguntando o que eu acho sobre a plataforma e... Como assim se importa conosco? O YouTube só quer saber das empresas porque é o que enche o de dinheiro. Ao nível de colocar um robô totalmente quebrado para decidir se tal vídeo vai ser monetizado ou não, se tal strike vai ser aplicado ou não, eles estão cagando e andando para nós da plataforma. Pra você ter uma noção, meu caro paciente, o YouTube às vezes não faz questão nem de olhar os strikes que são aplicados. Mas aí, paciente? Tá se sentindo melhor? Acha que já não tá tão cego? Ainda não consegue ver o lado do, o escuro do YouTube? Então vai no vídeo do Tio Rick, que eu deixei na descrição. Onde ele explica tudo e diz na cara dura, tudo que faz o YouTube ser uma plataforma ridícula. E ainda tem mais, viu? Então foi isso, abraços.